Professor, eu queria primeiramente então, agradecer é, você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista pela revista Bioic. Dizer que é um prazer imenso também. Pra mim também, professor. Professor Ângelo tem vasta experiência em diversas áreas de pesquisa ligadas, é, ligadas aos recursos pesqueiros, incluindo pesquisas com espécies invasoras. Por isso foi pensado para essa quinta edição da revista Bióica. Assim, gostaríamos de ouvir sua opinião sobre algumas questões que envolvem as espécies invasoras e também sobre a sua carreira de cientista. Professor, pode nos contar, então, como foi a sua escolha pelas ciências naturais nos falar também sobre a sua formação e a escolha da sua área de pesquisa? Bom, a escolha por ciências naturais, ela foi meio circunstancial. A gente sempre gosta de dizer, não, eu lutei... Não, foi meio circunstancial que eu vim acabar, que eu fui parar, fui parar na, na biologia. Na realidade, eu fui para Londrina, fiz vestibular, passei em farmácia bioquímica, mas antes, de, na primeira aula, eu pedi para transferir para a biologia. E aí, já em seguida, já comecei a dar aula, porque a minha formação era mais de professor. Durante, eu fiz o ginásio e o colégio é, então ginásio e colégio eram cursos de formação de professor. Aí depois eu fiz a eu fiz biologia também, licenciatura. E daí, quer dizer, foi uma questão. Aí para, depois de formado, me formei em 75, vim em 76, no meio do ano para Maringá, como professor, só graduado. E, mas no fim do ano, no fim desse mesmo ano, eu já me inscrevi numa pós-graduação, que foi na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, na área de zoologia. E eu queria trabalhar com peixe na época e acabei, mas não, lá não tinha orientação nessa área. Aí eu recorri a, a uma coorientação, que foi da doutora Heloísa Godinho, do Instituto de Pesca de São Paulo, e consegui fazer a tese em, é, é, com ictiologia. Daí em diante eu trabalhei com ictiologia indefinidamente, a etiologia foi sim uma segunda escolha. Depois eu fui para o doutorado, em 82, logo quando eu estava no doutorado, quando a gente imaginou no Pelha, quando começou a formar no Pelha, quando a gente começou a trabalhar em Itaipu. É, foi durante o meu doutorado que eu ainda fazia viajando. né? E foi aí que tendi mais para a parte de biologia, da conservação, ecologia. A minha, minha ideia era é que teologia é pura mesmo, tanto assim que eu, na época dava zoologia na universidade. Bom, é, e a escolha da, da, de conservação pela área de biologia de conservação ou ecologia de reservatórios, para mim a biologia de conservação realmente é a junção da ecologia com o manejo. Para mim, me dá a ideia de que isso é a biologia da conservação. Eu acho que eu atuo bem nessa, nesse, nesse nicho. Então, foi. Já no mestrado eu trabalhava em reservatório, né? isso lá em 76, 77. Eu já trabalhava em 1976 77. Eu já trabalhava com, com peixe em reservatório. Então, eu já toda toda essa essa vamos dizer a escolha que eu fiz foi pela ecologia de e depois pela área de conservação ah muito bacana e no pé se tornou que se tornou né professor né foi foi muito foi uma experiência muito boa é. uhum. Uhum. Eu acredito. As espécies invasoras é a base da nossa alimentação, do nosso vestuário, de tudo, do nosso dia-dia, a -dia, né? claro que isso é, é verdadeiro. Mas eu não acredito porque o, o alimento ele pode chegar do almoço para a janta no, em diferentes pontos do, do mundo. Né? Facilidades que se tem de transporte hoje. E a gente produz alimentos suficientes para alimentar todo mundo. O problema que tem é o problema na concentração de renda, na concentração de produção. Né? no desperdício, se tem também, né? então acho que esses são os problemas maiores que tem. E também a, informação, a, a, a concentração de informações, na realidade você tem é, países que têm um nível de informação para a produção muito maior do que outros, isso também faz uma diferença razoável. Não acredito que as espécies invasoras em si tenham alguma coisa a ver com isso, as espécies que já estão incorporadas ao sistema produtivo, elas já são suficientes para manter a população do mundo todo. Né? Então, eu realmente não acredito nisso. A solução, portanto, não deve estar em introdução. Como tem demonstrado várias introduções que têm sido feitas, como solução, a agricultura brasileira está resolvida agora com o Bague africano, deu em nada, né? com a carta, deu em nada. Uma tilápia estão se batendo né? para você produzir alimento suficiente de maneira rentável baseado em tilápia, você vai ter que é, ter grande escala, você não consegue em pequena escala fazer isso. Então, a introdução de espécies está provado que não é realmente a solução. Aí. Bom, eu acho que a primeira coisa que a população deve ter é a dimensão correta do tamanho do problema da, da introdução de espécies. Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois disso, é criar demandas de políticos, de agentes controladores de qualidade ambiental, é, dos gestores de meio ambiente, ou seja, ou de de empresas que têm concessão de usar o meio ambiente. Então, acho que aí a população deveria criar suas demandas em cima do conhecimento que ela teria. Então, acho que o primeiro passo realmente seria ela tomar conhecimento da importância do problema. Agora, a gente sabe que isso é muito difícil no panorama que a gente tem hoje. Nós sabemos que hoje você tem, grande parte dos políticos eles têm estão representando uma parcela bem abastada da população né? e eles trabalham essencialmente para essas pessoas, não pensa na sociedade como um todo, uma boa parte dos políticos que estão em comando, né? então você tem é, os problemas, e normalmente essa parte abastada tem, tem lucro, por exemplo, com a, a degradação dos habitats. Isso é lucrativo num primeiro momento. Vamos dizer, de ponto de em curto prazo de tempo, a devastação do meio ambiente é lucrativa para alguns. Né? E o que a gente tem, a gente sabe disso, né? que tem muitos políticos que estão beneficiando, ou estão representando essas, esse setor da população, que tem uma exploração irracional do ambiente. Então, o que eu acho é que a população tem que estar ativa para isso, e para estar ativa tem que realmente saber o problema. O que você diria para motivar as pessoas que querem seguir carreira na ciência diante de um período em que a, a ciência tem sido até menos pregada, né? Existe até um negacionismo. Bom, eu poderia dizer que a ciência é uma atividade de é pesquisa, é uma atividade fascinante é, nos dias atuais está duro, está mais difícil ainda né, fazer ciência em função da, do tamanho do desafio que a gente tem né, e a quantidade de recursos que a gente recebe então eu acho que e os avanços que a gente consegue fazer ainda são muito pequenos em relação ao que é necessário, mas o que eu poderia dizer é que é sempre vale a pena mesmo que se mova um pouco adiante, vale a pena. Então, se tivesse é um recado para dar, para os jovens seria esse o recado. Mesmo com todas essas dificuldades, ainda fazer, fazer ciência ou trabalhar em, em ecologia e conservação, ainda vale a pena e é necessário que alguém que parte do, do, dos estudiosos se encaminhe, encaminhe para essa área. Uma pesquisa que tenha mesmo básica ou aplicada ela vai ter sua relevância, mas na nossa área eu acho que a maior carência ainda está em avaliar as práticas, de, práticas e técnicas de monitoramento e conservação, monitoramento e manejo, ou seja, conservação. Eu acho que ainda fazemos muita coisa errada né, nessas áreas, ou errada por ser ineficiente, errada por poder causar mais impacto. Então, é, eu acho, por exemplo, que pesquisas que levam à produção de protocolos de manejo, né, ou protocolos para conservação são importantes, pesquisas que revelam as áreas que são mais importantes para a conservação, indiquem essas áreas. Pesquisas que auxiliem os órgãos públicos a fazer o monitoramento e avaliação do impacto, né? Acho que todas essas áreas são pesquisas que valem a pena, né? E mesmo pesquisas que chequem a relevância de medidas de, de mitigação, como por exemplo, fechamento, por exemplo, é, é, escadas ou sistema de transposição, né? ou é, é, conservação de habitats, de tributários, de áreas críticas, ou seja, todas essas pesquisas elas têm são pesquisas são áreas ainda em aberto que podem ainda carecem de bastante bastante avanço, né? Então anotado para para você ver é, projetos futuros. É. <risos> E sabemos que você já teve experiências junto aos órgãos ambientais, principalmente com os tomadores de decisão sobre as questões ambientais. Poderia nos contar como é está de fato em contato com a esfera da Sociedade? É, de fato, eu já tive, tenho atuado né, desde o meu mestrado, uhum. eu já tenho atuado junto a, a diferentes categorias, tanto o órgão de controle ambiental, como o Concessionário de serviços públicos, como o Ministério Público. Né? Acho que eu tenho trabalhado com essas três, esses três setores é, desde há uns 30, 40 anos. A primeira vez quando ainda estava no mestrado, quando teve um simpósio nacional para definir os rumos da agricultura e da pesca. Isso foi em 78, eu estava fazendo mestrado. Então, desde aquela ocasião até hoje, vem venho desenvolvendo isso, com alegrias e com tristezas, com sucessos e insucessos. Né? Você tem, por exemplo, no caso de concessionária, nós já tivemos, em geral, a gente tem sido muito sucesso. Desde que a gente participou dos, dos eventos da, da, do Comazem, Comitê Assessor do Setor Elétrico, a gente tem tido sucesso, mas tivemos também insucessos, como por exemplo, levar o relatório dizendo avaliando uma determinada atividade da empresa e em troca disso perder todos os projetos que nós tínhamos com aquela empresa, porque eles não gostaram do resultado e mataram essa guerra, essa é a conclusão que a gente tive. Então com a concessionária a gente também já teve, teve vamos dizer, frustrações. Com os órgãos de controle ambiental, tivemos também muito, muitas reuniões, muita coisa. Eu creio que a gente pôde ajudar bastante né, nessas discussões. Participamos de inúmeras reuniões durante esse tempo todo, mas também tivemos reversos Nós tivemos, por exemplo, na portaria 145, eu participei de toda a discussão dela. 145 é sobre a introdução de espécies. Sim, sim. Participei de toda a discussão dela e ela saiu até razoável, só que fizeram um complemento depois que a gente saiu, que são as espécies detectadas nas diferentes bacias. Aí botaram tilápia na Amazônia, Rio, aí espalharam as espécies que foi detectado em algum lugar na bacia e eles colocaram. E até hoje isso é usado como argumento para fazer novas introduções, porque a espécie já foi detectada. Só que a nossa a briga durante todo o tempo foi de que o que valeria seria espécies é, instaladas, estabelecidas, mas depois mudaram. Então esse, esse foi um grande insucesso. Mas teve muitas outras coisas que foram sucesso. E com o Ministério Público também, né? O Ministério Público a gente teve é, o desconhecimento do Ministério Público, né? Teve alguns reversos. Eu preferiria nem nem comentar aqui mas também tivemos sucesso enviado ao Ministério Público, como por exemplo, nessa luta que todos nós participamos de segurar construção de hidrelétrica em alguns rios que são vitais. Não só aqui, no Tocantins também a gente participou com o Ministério Público. Então, é, e graças a isso não foi construído, está em rediscussão novamente, mas pelo menos segurou durante bastante tempo a, a instalação de um empreendimento que causaria um prejuízo muito grande. Então nós tivemos com todos esses setores, alegrias e tristezas, vamos dizer assim. Mas acho que no fundo o saldo foi altamente positivo. Em geral, as pessoas aceitam bem as informações que a gente leva, as informações científicas que a sim, gente leva? Sim, sim. Não só as informações tanto aceitam, os órgãos de controle ambiental são bem abertos aí. Tanto assim é que a gente já deu cursos, completos cursos de, de, de ecologia, de reservatório, já temos no Ibama duas vezes, já temos no Amapá, né, uma vez, e trabalhamos em cooperação com outros órgãos, as SEMAs estaduais, com, é, não trabalhamos muito com o IAP aqui no Paraná, não sei por que cargas dar, mas não trabalhamos muito. Mas os estados vizinhos, todos setésimos, nós temos um curso na setésima em São Paulo. Então, a gente teve oportunidades, eles são acessíveis a isso e eles estão dispostos a, a discutir isso. Então, é, essa atuação junto aos órgãos de controle ambiental, normalmente é muito bem, muito bem sucedida. Porque a gente leva a eles as informações que eles ainda não têm. Né? Ou, pelo menos, a gente participa de discussões, a gente Muitas vezes faz isso, de sugerir, inclusive, que dentro de uma discussão de um problema que eles têm que decidir, leve diferentes visões. Né? Eu tenho participado de reuniões com eles, com visões totalmente antagônicas sobre o mesmo problema como o sistema de transposição do peixe. Já há umas duas ou três vezes que a gente tem juntado pessoas com, com diferentes... E a sugestão é nossa, porque a discussão sempre é muito boa, a discussão presencial todos os envolvidos Sim. sempre é muito puro, Enrique O que não dá é uma discussão que você não tem condições de se apresentar, né? Então, ou uma afirmação que você não tem condições. De se Mas que bom que em geral sabeem bem tem as informações hum. as técnicas provenientes da universidade, das pesquisas. Sim, Sim. Não, tem, não tem tido tipo com problema. O órgão de controle ambiental. Agora, quando a pessoa não quer ouvir o que você está falando, por exemplo, alguns setores, ou mesmo, ou concessionária, né, ou de concessionária, ou de Ministério Público, às vezes não quer ouvir, por outros interesses, ou porque ele está divulgando uma coisa oposta ao que você está falando, no caso do Ministério Público, ou porque ele tem, ele vai ter prejuízos com aquilo que você está falando. Então isso pode acontecer também. Mas, no geral, você, em todos os setores, você pode interagir e resultar em benefício para a Eu acho ainda a tilápia. Ah. Embora o tucunaré seja uma espécie, seja um uma espécie que causa mais prejuízo instantâneo, o prejuízo dele é mais localizado. Agora a tilápia ela, ela se expande extraordinariamente. Né? Ocupa. A força de propago de tilápia é muito maior do que o maré. E a possibilidade dela entrar no ambiente é muito maior. Um livro sobre espécie invasora mesmo tem, tem o livro do, do, do né tem vários, né? O Simberlof, que eu acho bem interessante. Mas a que eu mais gosto, a que mais deu prazer foi realmente O Canto do Dodô. O Canto do Dodô, Esse foi realmente o livro que eu mais gostei de ler. Ele é sobre conservação de um modo geral, mas ele dá um destaque especial para espécies invasoras. Então, eu gostei muito desse livro. É escrito por um jornalista, né? Isso, a linguagem muito, é muito boa, muito bom. Eu já também. Eu recomendo. Já, já é. Tem 800 páginas, né? É. Acho que o Simberloff. O Simberloff é o, é, o, é o ídolo né, dos trabalhos de população. É, inclusive ele foi o nosso entrevistado na, é. na primeira parte da, da é, edição, né? É, eu acho é. que ele, ele realmente é um dos melhores. É o melhor. É. Acho que foi biologia da conservação. Foi, principalmente, a biologia da conservação para graduação. Eu achei que a pós-graduação também, né? A pós-graduação fica mais elaborada, você não fala tanto mais as coisas simples, né? Eu fiz só aluna ainda, em dei eu... É. Tá. Biologia da conservação. É, vocês daqui. Ou <risos> oh, não tem possibilidade. Eu não tem, acho que não. <risos> Teria sido biólogo ah, é, não. É, eu, não, eu não me vejo em outra. Mas era moleque que ia ser jornalista Mas hoje eu não me vejo em outra. Faria tudo de novo, né? Então, deve ser. Apesar dos desafios. Apesar dos sim. Mas, eu não, tem muitas pessoas. Eu deixaria esses dois na Na multa... é, na ciência, esses dois eu deixaria, embora eu poderia acrescentar outros também, mas eu acho que esses dois agora. Tem muitas outras personalidades que eu Não tem, gostaria de ter, mas não tem. É. trazendo muitas alegrias e é. tristezas também, como tudo na vida então tá, professora a gente encerra então a nossa entrevista agradecendo mais uma vez sua disponibilidade a participar birra. na revista com certeza uma grande contribuição muito obrigada muito orgulho Foi um prazer muito obrigado ah.